Desejo boa sorte Baré, chinelão Não, eu tava arrumando... Uns negócios Pô, meu Aham, uhum. tá pão na rei tá aí ainda que eu vou te dar pão com banho. Que Sandra? Que? Vou te narar o jogo, tá bom? Ó. Tá? Alessandro vai pra cima de baré. Caçando ele com a... Só 12 marrom. lá Gosta mesmo é de buceta. Alessandro mata Baréia como fica com doze HP e sai correndo pelo trilho do trem. Minha gente, tá alegre aqui, o Baréia diz. Fazer o quê? Ele é noob, não se estresse. De vez em quando ele mata alguma coisa na cagada, por exemplo, agora. Sandra na torcida Sandra, torça pelo seu namorado 2x1 para Alessandro com 23 HP Contra a bareia que tem Cerca de 14 HP Ai, minha arma, ele disse que eu tô com a arma dele Que putaria, essa daqui eu comprei Aresen Meu, que putão Tá sorte que tá maior lag aqui nessa bagaça. Bora pra cima do baré, ele de é novo. Lá o baré, minha gente. Ele é chiné. Ah, cachoragem. E ele sai correndo porque sabe que o pau vai pegar a lá dele. Eu jurei que esse. 3 a 3 56 HP, Alessandro recarrega sua arma, que é caprichado, detalhe dela marrom com detalhe folhe folheado. E não façam isso em casa as crianças, pois esse jogo é muito perigoso, pode saltar um tiro pela tela e extingir sua cabeça. 4x4, 85 HP, 8 bala no Carregado, 21 bala no total, atrás do poste, atrás do poste é sua cara, bareia, que é um noob. Ah tá, que putaria foi essa minha gente, mas não se assustem, porque eu tô com 50% de respawn a mais. E um headshot saiu, ó oh, beleza, 45 de HP, 5 a 5, 7 minutos para acabar a partida. Bareia diz, ai doeu. Será que doeu? Não doeu nada, ele é chorando mesmo. Ah, 6 a 5. Bareia tá ganhando a de Alessandro por 6 a 5. O Alessandro não se importa e vai pra cima. parece está escondido pelo jeito 7 a 5 muito obrigado vou que parar de gravar pois está muito lag muito obrigado falou fique com deus até a próxima